Sou Santos, eu sou de Pernambuco, eu sou membro do conselho desde a primeira gestão do conselho, né, saí depois voltei, aqui eu represento a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, é, onde eu estou vice-presidente dela. Ser travesti, ser transexual é é, é um motivo de orgulho, não é? É, eu sempre digo que gente, ao contrário do que a sociedade impõe, que a gente veio para sofrer, a gente veio para ser feliz. Porque a gente não pode, uma pessoa não pode nascer para sofrer se do momento que ela sai de casa ao momento que ela volta para casa, ela é vista, ela é observada, ela é desejada, ela é invejada, não é? ela é comentada. Então, assim, a gente tem que aprender a ser feliz. Né? Então, isso a gente precisa exaltar esse orgulho de ser e incentivar as meninas a construir e a desenvolver sua identidade de gênero, seja ela transgênero e transexual. Música